Cavante, Guajajara, Pataxóis, Funiões e outros Guarani do Sul vêm também aqui para nós fortalecer nesse ano, né? Que estamos comemorando três anos da Aldeia de Maricá e, e a nossa cultura é para não indígena, né? desde de ser uma celebração indígena com a participação de, de vários elementos de outras etnias, mas o que eu acho mais louvável e de peso é, é o apoio aos indígenas que estão sendo colocados aqui, aos né? Guaranis que estão, hoje moram aqui. Isso para o isso indígena ele se fixar na terra e tendo um parente dele que vem e fala: Poxa vida, viemos visitar você, você está aqui. Para o indígena, isso aí é, pode ter certeza que é o grande ápice. Acredito assim que em Maricá a gente dá um passo muito importante para que outros municípios né, venha olhar, dar mais atenção porque aqui em Maricá, a prefeitura, todas a secretaria que está envolvido nessa prefeitura, ela tem um respeito muito grande pela nossa cultura. Isso faz com que os índios vivam de verdade, né? os índios de Maricá vivam de verdade. É, nos deu a terra. Nos está dando a liberdade de falarmos na nossa língua, fazer a nossa comida, a nossa pintura, a maneira de nós caçar, de pescar, a maneira de nós ser índio mesmo. Então, Deus, para nós tudo aquilo que a gente precisava, a terra. Essa jornada Esportiva Cultural Indígena de Maricá traz muitas lições. Da maneira que a gente tem que morar, da maneira que a gente tem que se adaptar na natureza. Né? No próximo ano, quero convidar todos os parentes e todos vocês Acredito também que todos vocês vão sentir saudade, né E eu já estou com essa saudade. Claro que tem mais por aí, daqui a pouco eu venho show para enxergar esse momento maravilhoso, esse momento mágico que Maricá tem para oferecer para os outros estados.